Agora a Cristina Oliveira Souza. Oi, Cristina, abre o seu áudio, por favor, fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Oi, boa mãe. noite. Boa noite. Então, professor, é que eu estava eu fora um pouco da aula, agora que eu estou voltando de novo para continuar, né? Para um continuamento. Porque uhum. estava difícil de eu poder estar estudando, estar tá, na correria. Uhum. E assim, eu tenho uma cliente que ela tem muita retenção de líquido, ela fica as pernas, braços braço inchado. Uhum. Aí eu queria saber que pontos que eu posso estar trabalhando nela para ajudar ela nessa retenção de líquido. Porque ela, às vezes ela tá, tem que tomar remédio para poder ir no banheiro, fazer xixi para poder deslinchar. Pronto, já respondeu. E ela já fez o exame e não dá nada. Que bom, que bom que não dá nada. Nós somos os terapeutas do nada, né? Terapeutas do nada em ação. Então vamos lá. Uau. Então parte circulatória ela tá bem? Não tem problema de varizes, risco de trombose, nada? Não, mas a parte dela é bem inchada. Tem que incha muito. Ela já fez algum exame circulatório, tal, para identificar alguma coisa? O fez? Já fez vários exames de coração, mas não, não deu nada. Ah, essa cliente, sua, ela é uma cliente muito, muito resistente, ela guarda muitas coisas para ela? É, ela cuida da família, da mãe, do pai, de todo mundo. Ela é muito centralizadora? Isso. Ela, ela, é, muito, ela é muito galinha? Como assim, galinha? <risos> ela é muito mãe galinha é, protetora é ela, ela, o pai e a coisa. mãe é separada ela cuida do pai cuida da mãe cuida do, do da família da casa então ela, ela tem ela, ela precisa centralizar as coisas para poder tomar conta uhum. tá retendo então ela retém tá vendo então o corpo uhum. pode ser isso tá não vou ficar ratificando isso mas tá caminhando para que uma pessoa que não sei se por ela já ter essa natureza de reter as coisas ou a vida fez com que ela mudasse o seu comportamento e começasse a aprender as coisas. Uhum. E assim ela não consegue liberar e ela começa a aprender demais. Uhum. Ela toma água ou não? Uhum. Pouquinho ou montão? Ou não toma nada? Toma, mas não toma muito, não. É. Essa pessoa é muito <risos> próxima de você? Oi? Essa pessoa ela é muito próxima de você? É. Então, observar o dia a dia, se ela não toma água, né? Precisa tomar água. E emocionalmente, ela, ela é mandona ou ela é mansinha? Boazinha ou é mandona? Meio Oi? é meio estressada, ela é meio estressada, aquela menina correria. Meio? Você está sendo econômica ou ela é... Ela é bem estressada. Pessoal, vocês estão percebendo o que eu estou fazendo com a Cristina? Eu estou desconstruindo, eu quero chegar no ponto. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o beabá. O beabá é estudar o cliente. Tem que estudar aqui, o cliente. É a base de nosso trabalho, estudar para saber o que fazer. Então, o que eu faria com essa cliente? Protocolo geral, enquanto eu tô, já peguei as informações preliminares, não tem contraindicação, vou fazer a massagem, vou fazendo a massagem no pé, fazendo o protocolo geral e vou conversando. Na minha, cabeça vai, pass... Na minha cabeça vai passando um filme e vou fazendo. Daqui a pouco a terapia acaba, eu vou perguntar. Você está bem? Gostou? Não gostou? Melhorou? Quanto você acha que você melhorou? Ah, melhorei tanto, tá, ah, beleza. Quer voltar semana que vem? Eu jogo com o cliente. Eu quero te ajudar, mas eu quero saber se você quer voltar. Ah, eu quero. Semana que vem, volta. Ah, como que passou a semana? Ah, nossa, já dormi melhor. A dor de cabeça que eu tinha. Ela tem dor de cabeça? Tem dor de cabeça. Ela falou que ficou com muita dor no corpo. Isso. Tá vendo? Eu conversei com a Cristina no começo também, pra gente combinar falar tudo isso. <risos> E ela, ela fica bem inchada, assim, fora do normal mesmo, bem inchada. Tá vendo? Então, esse inchamento, esta retenção de líquido, ela é causa ou ela é efeito de alguma coisa? É efeito. É efeito. efeito. Não sei se é causa ou se é efeito, mas eu acho que deve ser efeito. Isso, então é efeito de alguma coisa. Se eu for ficar cuidando do efeito... Eu nunca vou efetivamente ajudar o cliente. Uhum. Eu vou ficar sendo sempre um paliativo. Vocês querem ser paliativo ou quer ajudar efetivamente o cliente? Pra ajudar. Pra ajudar. Pra ajudar, então tem que estudar o cliente. Então, o que, que gera tanta dor de cabeça? Tanta irritabilidade, tanta contrariedade? Quem falou fogo no fígado aí? Eu, quem? Falou é bem eu? baixinho. Quem eu, é eu que tá com medo aí de eu puxar a orelha? Uhum. Eu, Ana. Eu, Ana. É, então, parabéns, Ana. Pode ser o fogo do fígado aí. Ele tá bagunçando geral. Enquanto não controlar o fogo do fígado, vai ficar aquela fábrica de desconforto no corpo. Que um dos desconfortos é a retenção do líquido, a enxaqueca, a vezes também tem insônia. E ela não toma água, né? Isso. Verdade. Ela não toma água. Esse Porque é o, o nosso rio... corpo... Nosso corpo é sábio. Se você toma pouca água, ele vai reservar essa água para os órgãos e vísceras. Então, o que ela precisa fazer? Tomar mais água para hidratar o corpo internamente e eliminar aquilo que ele não precisa. Então, lembra que o professor fala? 50% do terapeuta, 50% do cliente. Ela tem que fazer a parte dela. E aí eu aproveitei e anotei aqui, obrigado, da dar um recadinho, né? é estranho chamar ela de filme. nossa, como é difícil chamar ela de viúva? É, porque a retenção de líquido, não é só líquido, tem é as toxinas do corpo. Está retendo toxina. Essa toxina está devolvendo para o corpo o veneno, está devolvendo, devolvendo enxaqueca, está devolvendo um monte de coisa. Fica no processo de no corpo. É, tem pessoas que têm muita dificuldade, igual o senhor falou, né? É, uma ideia que a gente pode estar é. tá falando é do reloginho, né? De colocar o, o relógio para despertar de uma e uma hora para estar tá tomando a água, né? É. Esse é um é. método que eu uso, né? Boa Quando. Ideia. Quando eu adoeci do intestino, era esse, esse reloginho que eu uso. De uma em uma hora, ele, ele aciona e eu tomo 250 ml de água. Nossa. Tá bom. Professor, posso falar? Pode, Rosalina, diga. É, eu queria ver com o professor algumas questões, mas são rápidas. Primeiro, eu, li, eu tenho esse problema aqui, nas dores das mãos também, que são esses dois dedos aqui que dói, muitas dores. E eu fiz muito exame disso. Os médicos só disse que era hernia de disco. E aí eu no pé, ah, não é de ali de o. Hernia um... de disco. Hernia de disco. É, O médico falou que era hernia de disco. Hum. Pode ser também, que eu tenho duas aqui, né? Foi a única coisa que a ressonância magnética contou porque eu tive uma dor muito grande nesse braço que eu tive que tomar a morfina para passar. E não passava, uhum. não tinha o que e eu fiz todo tipo de exame e também não ah, deu nada. a única coisa que eu consegui foi que era hernia de disco, na ressonância magnética, né? Uhum. Foi o exame né, mais completo. Aí eu comecei a ter cuidado, né? O médico falou que eu não posso pegar peso de 5 quilos. Uhum. E aí eu vim há algum tempo já com essas dores, vai, tomo torcilates, alguma coisa assim, para passar um pouco a dor e não uhum. pego peso. Aí, a reflexologia, assim, me chamou bastante atenção, comecei a né, assistir aquela semana do professor, daí eu peguei o curso, mas assim, eu, quando... A minha filha tinha dois anos, hoje ela está com 35, um conhecido meu lá de Maringá veio aqui e queria me dar esse curso, os dedos, fazer massagem nos dedos, tal. Então, há muito tempo, né, eu já ouvia falar, desse tratamento só que na época eu não pude fazer na época eu era manicúria porque ia ser muito bom aí agora me chama bastante atenção porque eu também trabalho com aquelas palmilhas com pontos magnético sabe pulseira magnética eu gosto muito dessa área Sim. E, e aí eu comecei a fazer em mim essa massagem no pé só que aqui no pé na parte aqui que chega na mão né aí assim no início, eu não sentia dores no direito, no esquerdo um pouquinho, né? Uhum. Aí eu sinto mais dores subindo aqui. Por exemplo, aqui é o ponto, aí aqui, né, no pé, lá no pé, isso. Bem no ponto aqui, parece que tem um ossinho saltado um pouquinho, aí sobe essa parte aqui, tem uma linha dolorida, né? Uhum. Aí eu começo a fazer e, como também eu tenho muitas dores assim, não aguento muito tempo, eu... Eu faço com o pé, como o professor falou ali, né? Uhum. Eu faço as massagens nos meus pés, nos meus pés mesmo. Eu uso as mãos. O pé, no pé eu tenho mais força do que nas mãos. Então, nas mãos eu não tenho muita força para fazer. Ah. Porque agora eu pedi um apontador, né? Então, eu faço <risos> meus pés, nos meus pés mesmo, né? Uso também ali, no caso... Aqui onde eu trabalho, tem um cortezinho que eu coloco. Vamos tentar ser mais breve, querida, para a gente poder encaminhar. Você está melhor? Está gostando? Como está? Esse ponto que eu faço aqui, subo aqui, está certo? Aqui, é, é, é, aí em cima? Tá, mas... Se você Subindo, sentiu, é se, se sentiu ah? uma sensibilidade, uma dor na região, é porque ela está precisando, tá? Tá precisando. Todo lugar que você apalpa e dói, é porque precisa de um, de um carinho, precisa ser trabalhado. Aí a pergunta que eu faço: você melhorou de 1 a 10, quanto? A uns 80%. Ou <risos> oh, 8%. Isso, 80%. Porque isso é tá bom. Mal. Isso. Isso é bom para você? Para mim, está sendo ótimo. Então, é isso que importa. Simples, uhum. prático e objetivo. Eu pedi o um mapa agora para estudar um pouco mais também, né? Para entender mais. Uhum. Tá. Acho... Carlos no pé, professora, aqueles. Olhos de peixe que fala. Eu a cliente tem muito olho de peixe, é tudo. Então segura, olho de peixe. Se o cliente tem olho de peixe, você não mexe. Ele tem que ir para o podólogo, tratar olho de peixe. Vilma, cliente tem muito olho de peixe, fazer o quê? Então olho de peixe ele é viral, né? É um vírus, é o papiloma vírus. Não pode mexer. Tem que tratar. Leva, vai no podólogo, vai no dermatologista. O cliente vai, vai se cuidar para depois voltar, porque senão você vai pegar nas suas mãos. E além de tudo, dói muito ao massagear. Ela não aguenta nem andar direito, né? Assim, mas ela fez cirurgia já, tudo. Aí... Então, aí tem que ver com o médico, né? Ela, ela não tem mais olho de peixe, é isso? Então, agora no momento, não sei, porque ela fez, né? Eu nem, nem, nem fiz, eu não fiz massagem nela ainda, nada, né? Porque eu queria saber primeiro, primeiro se pode ou não, o que, que fazer, porque ela tem, né? Esses olhos de peixe então, se já olho fez... De pílpia, peixe, se o olho, peixe, peixe, tá, olho de peixe está presente, se ele existe, como a Vilma falou, não mexe. É coisa de podólogo ou dermatologista, quem é o responsável para cuidar disso daí. Muito Mas, bom. se fizer a cirurgia igual fez, tiver e sarou, pode. Ah, se Aí sarou, pode. É normal, tá bom? A última pergunta aqui, Érica, boa noite, diga. Boa noite. Boa noite, Vilma, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Aqui, é, professor, oi. Eu tenho, nesse ouvido, eu tenho aqueles tipo grilo, fica. Plic, plic, plic, mas é uma chatice na hora de dormir. É. <risos> Amiga minha, parece que eles a combinam, sabe? Chama hum. todo mundo, para um forró no meu ouvido. É um... Capsulite adesiva. Se eu já ouviu falar disso? É uma dor no ombro assim que tem que até operar? Como é isso? Eu conseguiria tratar isso também, professor? Então, Duas perguntas importantes. Nossa. É a última, né? Então, trabalho no ombro. Vai lá, faz o trabalho no ombro, né? Faz a massagem no ponto do ombro. Pode ter grandes alívios. E por que que tá com essa dor? Por que que o ombro dói desse jeito? Qual é a emoção do cliente? Qual é o nível de contrariedade desse cliente? É, para dizer a verdade, teve uma junção de perdas, né? Perdeu a mãe. Então, é, um e, então segura, segura. Vou ter, vou agora eu vou ser breve, tá? Vou ser Sim. breve. Então... Tem um, um certo peso aí, um certo peso. Preciso trabalhar a essência do ser, preciso trabalhar a parte emocional. Senão eu vou, de novo, como eu comentei, eu vou ficar trabalhando o efeito. Trabalhar o efeito não é o propósito meu. O propósito meu é trabalhar a causa. Entendi. Tá, então e vai... essa banda aqui no meu ouvido? Então, essa banda. <risos> o que, que você não está querendo ouvir, Érica? Ai, assim, um monte de grilo no meu ouvido. Clic, ah, clica, clica, clica. De novo, vou fazer a pergunta para você. Vou fazer de novo a pergunta para você. Hum. O que é que você não quer ouvir, Érica? Ah, professor, sei lá. Não não. Alguém entendeu a pergunta que eu fiz para ela? Sim. sim, sim, eu entendi. É isso. Érica, de novo. O que é que você não quer ouvir, Érica? Sim, professor. Vou, vou simplificar para você. Tem coisas que te deixam muito contrariada? Ah, então, de novo, Érica. Érica, no... escuta. O que é que você não quer ouvir, Érica? As coisas Esse que te de deixam... Ah, ah, ah. Não, não é o grilo. O grilo é efeito, ele não é causa. A Érica não quer ouvir as coisas que o mundo está falando. Pode ser isso, não estou dizendo que é isso. Pode ser isso. Por eu ficar tão contrariado, que eu não quero ouvir, não quero saber eu começo a afetar meu sistema auditivo. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu não quero ouvir. Se eu não quero ouvir, a minha cabeça, meu cérebro, vai dar um jeito de eu não ouvir. Você não vai amanhecer amanhã surda. Eu estou falando assim porque é aula, tá? Mas você vai adaptar isso ao seu cliente. Você não vai amanhecer amanhã surda. A surdez ela vai acontecer ao longo do período da sua vida. Quanto mais eu não quero ouvir, quanto mais eu vou acelerar esse processo. Ah, então eu preciso ouvir o que o mundo está dizendo. Eu preciso aceitar o contraditório. Ah, tá. Ah, então você quer ouvir? Ah, sim, eu quero ouvir. Ah, então se você quer ouvir, a tendência da dor é ir embora. Faz sentido para você? É, professor. Sim ou não? Não vai falar que faz sentido só para me agradar. Sim ou não? É que se tratando de, da pessoa que que diz certas coisas, realmente a gente não quer ouvir, entendeu? Porque machuca. Isso. Faz sentido o que eu falei para ela ou não? Faz muito sentido. Quanto tempo eu precisei para decifrar a Érica? Pouco tempo. Pouco tempo. Ou seja, aprenda a ouvir o seu cliente. Estude o seu cliente. Regra básica a partir daí você monta o protocolo, tá bom? Érica, eu vou passar a palavra para outra pessoa, tá? Tá, obrigado por tudo, tá, professor? Obrigado a você. Deixa eu passar a última palavra aqui então para Lourdes, né? se a Carmen conseguir falar. Diga, Lourdes. Professor, eu queria só falar, um... é rapidinho. Eu atendi uma cliente semana passada e ela fazia as massagens doeu toda a parte do pé. Ela disse que hum. tá doendo tudo. Aí ela, aí eu fiz a massagem, ela saiu toda feliz, estava super bem. Aí ela voltou hoje. Aí eu fiz toda a massagem certinho, ela não sentiu nenhuma dor no, no pé. Mas quando eu cheguei na parte do tornozelo, nossa, ela do, doeu bastante. E eu ouvi uma... Aí né, falando também sobre essa parte do tornozelo, aí eu lembrei dessa cliente de hoje. Entendi. E eu peguei ela falou assim, Aí ela falou assim, ah, eu tenho esporão. E o médico já falou, mas não, não, eu tô nada, não resolveu. Ah, então, quem sabe se você resolve para mim? Isso. Eu falei, não sei se essa parte Isso. de esporão... Dentro, tem. Então, dentro do curso, dá uma revisada é no curso. É não, né? Lá no curso tem a aula sobre esporão. Dá uma olhadinha lá. Então, dá uma revisada lá. Tá. Então, a respeito de luvas, uh, eu, eu não trabalho de luvas. Tá? Se, eu precisar usar, usar, se eu precisar usar luvas... É porque o pé do cliente não está. O pé do cliente está machucado. E se o pé do cliente está machucado, eu está na contraindicação que eu não faço massagem e não recomendo que faça massagem no pé machucado. Mas eu agradeço muito e amanhã é o meu primeiro dia no campo de batalha. Uau, uau. parabéns, parabéns. Já estou com a minha malinha pronta, não esqueci nada. Tudo direitinho toalhinha, creminho, álcool álcool gel, álcool 70, tudo direitinho. Maravilha. Máscara, porque até então... máscara não, tudo direitinho já está na bolsa e tudo. É porque eu, até então eu só faço o pessoal de casa. Né? que eu não tinha coragem de ir para o campo, mas amanhã eu tenho dois campos de batalha. Yes, parabéns. Depois você conta. Eu não pra falo gente, muito fala... porque eu não sei mexer nessas coisas. De, de internet, dessas coisas. Tá aprendendo, não que Já está aqui, já está aqui, é. já está aprendendo. É no campo. Hoje eu de falei uma coisa que é. Hoje eu falei uma coisa aqui comigo mesmo, o senhor ouviu, eu falei, então ele está me ouvindo. Porque é. as outras vezes, como eu não sei se está me ouvindo, eu fico quietinha. O seu, tá nome? O seu nome não está aparecendo. Ana, Ana Maria. Ana Maria do Chá. Legal. Eu só preciso agradecer muito, muito mesmo. Eu já tá. estou no campo de batalha, já estou atendendo, já atendi várias vezes hum. a mesma cliente, já ainda estou fazendo algumas cortesias, Uhum. Mas eu tô, assim, muito feliz, muito mesmo, só tenho que agradecer, vou fazer novamente, se possível, tô, assim, dentro do YouTube, comendo o YouTube, eu <risos> posso ter um tempinho, uma folguinha, os meus clientes chegam e falam, assim, pro meu marido, ela não tá? Ele fala, não, ela tá lá dentro estudando, eu tempinho entre ah, foi, um cliente então... e a outra, eu vejo uma aula. <risos> que legal, que legal. Entendeu? Eu tô, assim, muito satisfeita, muito mesmo. Uhum. Aquela minha cliente de 40 anos de fibromialgia, uhum. ela tá tendo, assim, algumas recaídas, mas ela é desobediente, ela tem consciência, porque ela assiste as suas aulas no YouTube. <risos> <risos> ela, assiste as suas, ela assiste as aulas no YouTube e arruma cliente para mim. Ela falou, uhum. eu vou fazer só assim, ela, eu vou fazer só assim, mas a Aurecie sabe fazer certinho. Uhum. Ela só tá me ajudando. Então, tipo assim, sabe, eu tô... Uhum. Eu tô muito feliz, muito feliz Bom. mesmo, até coloquei umas um, algumas coisas no grupo, né, e isso só tem acrescentado na minha vida, eu tô assim, porque eu sou manicures, né, de cura e faço depilação, e no meu próprio ambiente de trabalho eu já tô fazendo também, já adaptei a minha sala, já aumentei, já fiz tudo certinho. Maravilha. Então, eu estou assim, bem feliz mesmo. E os resultados estão sendo excelentes. Que bom. E uma coisa assim, que me chamou muita atenção essa semana é que quando o senhor falava assim, ó, oh, existe cliente que vai chorar. Eu imaginava que era uma mulher que ia chorar comigo. Hum. Daí tem o, o, o senhorzinho lá de 84 anos, que ele, ele é o dono do prédio onde a gente, a gente trabalha. Uhum. Né? Ele é o locatário do prédio e ele marcou, conversou com meu marido, meu marido comentou com ele, ele marcou, porque ele já já sabe o que é reflexologia e ele chorou, sabe, assim, sem, sem muita conversa. Foi a foi a massagem, assim, a reflexologia, no, no ato da reflexologia, ele chorou, assim, uhum. então eu falei, nossa, eu achei que eu ia pegar uma, uma mulher depressiva que ia chorar, né, e não um homem. Nossa, isso me emocionou muito, assim, me fez feliz. Eu falei, nossa, eu tô indo para o caminho certo, com certeza. Que bom. Fantástico. Então, eu tô assim, tô bem Parabéns, realizada. Né? Eu Parabéns. coloquei lá, no, acho que no Instagram, eu tô realizada. Uau. Tô me realizando. Que bom. Porque a reflexologia era uma coisa assim que já vinha na minha mente há muitos anos. E eu não sabia por onde começar. Eu não sabia por onde começar a estudar. Porque como eu tenho salão, então sábado e domingo, é sexta e sábado, é muito apurado. E hum. Todos os cursos, geralmente, é sábado, domingo e segunda, hum. é em outra cidade muito longe. Então, não tinha como. Não tinha como ser. Né? E ser. eu passeando pelo Facebook, como diz as minhas, alguém já comentou aí, eu passeando, eu te encontrei. E eu acho que foi a melhor... A melhor o melhor encontro que eu tive até hoje. Muito bom, muito, <risos> muito feliz. Obrigado. Foi muito, muito, muito Deixa bom. Eu, eu... eu tenho postado muita coisa boa, mas é o que realmente está acontecendo. entendeu? Uhum. Tá, joia. Obrigado. Deixa eu ver se a Lúcia quer falar alguma coisinha. A Lúcia, mãe do Murilo. Agradecer, professor. Muita gratidão. Muito obrigada por tudo. Obrigado. Obrigado a você por tudo. Eu também Murilo, por... Murilo, vem falar e oi pro pessoal. Vem, Murilo, teve... falar um oi. A gente teve um... Vem falar um oi, ó, o professor tem uma boa você. A gente teve um contato especial ontem, eu com a... Oi, Murilo, que legal. Oi. Bacana. Ontem nós fizemos um, um, uma terapia online, né? Com o Murilo e com a Lúcia, né? Dependendo. E a gente conhece bastante e tal. E foi muito legal, foi muito importante para mim conhecer vocês. para nós também, né? professor. para nós também. online que nós temos. Oi, Murilo. Um Oi! Oi, Murilo. Então, Oi! Né? Tudo bem? Olá. O instinto realizado em vocês.